E aí pessoal, Wordap0 na área, beleza galera? Seguinte, notícia bombástica Modern Combat Versus acaba de ser lançado para Android Ainda tá como não lançado, porque possivelmente tá em soft launch aí Apenas para alguns países ou dispositivos, então acesse o link da descrição e confira aí se o seu dispositivo é compatível com esse jogão aí que agora está chegando para Android. E confirma a teoria do vídeo que eu havia feito falando que ia ser lançado na segunda quinzena de maio, então mais uma vez acertei. Lembrando que é o primeiro link da descrição aí para você tá conferindo o game, se não rodar, tenta baixar um VPN aí, jogar pra Filipinas e testar que talvez será sucessagem, beleza galera? Link na descrição, se você curtiu, deixa o joia e se você não é inscrito, inscreva-se no canal para gameplays boladonas, mas é isso, tamo junto, eu fui!